Aqui, ó, tira as palhas mais firme né, e deixa as palhas mais flexível, é aqui eu não vou fazer aqui ó, a embalagem para a pamonha Eu tomei sem prato porque, na realidade, eu vi a minha mãe fazer quando eu era pequeno ainda. Aqui você tem que pôr em cima de alguma coisa, aqui ó, você vem aqui ó, dá uma certeira, viu? Pra não errar, ó, pra cortar assim ó, aí aqui você faz assim ó, isso aqui tá bem firme, então não é boa aí de fora. Essa aqui tá boa, essa aqui também tá boa, você vai escolher as melhores, tirou essa. Você pega assim, ó, olha essa fica limpinha, ó, você vê aqui, ó, uma carreirinha de milho que falhou, deu duas, falhou uma. Quase todo, o milho está quase todo assim ó. Uma, uma, uma falinha aqui de, de Carregou bem, mas ficou falhada Aqui veja bem ó. Tem que limpar todos os Os cabelinhos do milho todinho Aí depois você vai pegar um ralo Você vai ralar todinho Dá um pouco de trabalho Por que ralado é melhor? Porque vai cortar a palha Esse ralinho aqui é muito fininho Tem que ser um ralo mais, mais grosso né? Então quando que você rala ah, Zé, passado no liquidificador, fica bom? Olha, fica legal, o problema é que a palha não corta direitinho, né? E aqui no ralo, ó, vai cortando direitinho aqui a palha. Ó. Dá um pouco de trabalho com ralo maior, é, é, é melhor, viu? Pra panoia se faz assim, não. O certo que eu conheço no Nordeste é ralada, né? Num ralo com os furos maiores. viu tem que ficar assim ó só o sabor porém caso você queira fazer no liquidificador você tem que fazer assim ó cortar o meio todinho assim ó o legal é cortar a metade para lá ó ó para não pegar na mão aí depois vira para cá ou então usa uma tábua viu Aí você passa no liquidificador, se você quiser. Mas o correto é, é fazer ralado, né? Estou mostrando assim, porque se por acaso você quiser fazer na sua casa e não tem a você pode fazer uma amanhã duas, você só comprar uns milho, né? Comprar no, no mercado e fazer assim. Mas o correto mesmo é ralado. Aqui, ó, tô lavando aqui, ó, pra tirar essa palha e alguns pelinhos que ficou, ó, Alguns cabelinhos do milho aqui, ó. Então eu tô lavando aqui esse milho todinho, ó, para tirar. Ó. Você vê que isso aqui é palha aqui por cima aqui, ó. Ó, é só a palha, viu? Então no que eu cortei, já tem essas casquinhas aqui. Então eu tô tirando tudo aqui, ó. Ó, tô lavando pra ficar bem limpinho alguns, alguns cabelinhos de milho que sobrou. Tirar tudo, ó. Maravilha. Olha isso aqui, gente. Que maravilha, hein? Prontinho. Até aqui foi muito fácil, hein? A gente moeu, legal. Passou no liquidificador, porque o ralo é muito fino. Agora chegou a parte mais difícil. Que é isso aqui, ó. Aqui é só para quem tem prática, né? Então vai pegar aqui fazer assim, ó. Tem que pegar assim. Aí tem que pegar outra aqui. E fazer... Assim, ó. Se eu não me engano, é assim, ó. ó. Aqui, ó. Eu acho que é assim, ou é assim. Então, vamos assim, ó. Vamos pôr aqui assim, tá aí tipo um funil, ó. Então, a gente pega aqui, dobra aqui, acho que é isso aqui, ó. Dobrou aqui, ó, bonitinho, aqui assim, ó. Eu não sei mais como é que faz. Eu vi fazer isso aqui, eu tinha 10 anos de idade. É aqui eu acho que é assim, ó pegar duas palhas, eu vi fazer isso aqui quando eu era criança, tinha 10 anos de idade. Aí você põe uma aqui, se eu não me engano, aí você vai pôr outra assim, ó, e vai pra frente com funil aqui, ó, uma é ultrapassar a outra, e essa outra depois acho que vai assim, ó, você vai pôr aqui, ó, se eu não me engano, depois quando, quando, quando fechar, vou ver se eu consigo aqui, ó só sei que tem que fazer assim ó. eu vou dobrar aqui ó, é, marinha, quer dizer, eu não, na realidade eu vi a minha mãe fazer ó, então aqui eu vou fazer aqui um, tipo um funil ó, aí tem que abrir aqui depois um pouco, vai abrir aqui, no, quando, quando a gente pôr o milho, vamos, vamos ver se dá certo, vamos ver aqui, suja, suja um pouco, certo, Isso aqui é normal ó, Pô, uma pequenininha ó, duas encher aqui ó, duas conchas aqui ó, você vê que Embaixo aqui não vazou, ó, embaixo não vazou, então eu vou pôr outra palha aqui assim, ó, não sei se é bem assim, mas vou pôr outra palha aqui assim, ó, pra revestir aqui, ó, cobrindo aqui, certinho aqui, ó, mostrar pra vocês, ó, aí aqui, ó, eu vou fazer assim, ó, eu vou pôr outra palha aqui, que é só três não é quatro não mas eu vou por aqui ó então aqui aqui na fila o pessoal faz uma um, um elástico né então aqui eu vou fazer assim ó então, aí eu vou vir aqui com o elástico a parte do elástico lá lá o pessoal tem uma prática então não sei como é que eles fazem que dá que, que é rapidinho ó. aqui para mim já é um pouco mais difícil tem que esticar bem o, o primeiro para então fazer assim Parece que é assim que eles fazem. O importante é que o milho ficou aqui dentro, não tá fazendo, ó. Duas conchinhas depois. Não vai ficar bonitinho igual a dele não, mas. Vamos que vamos, né? Prontinho, ó. Gente, dá trabalho. Não saiu perfeito não, porque isso aqui eu nunca fiz. Vi minha mãe fazer quando eu era criança, minhas tias. carro é perfeita. Aqui eu não sei como amarrar a palha direito. Vamos ver mais vai ficar legal, eu acho. Uma delícia, hein? Hum? Uma delícia aqui. Ó. É. Oh.